Eu lembro-me, há uns anos, quando começaram a surgir os jornais digitais, portanto, as redações terem a redação para o digital. E cá em Portugal, o que é que acontecia? Era, o que se publicava em papel, replicava-se no digital. Portanto, não havia a redação, mas era para replicar, não era para dar nada, não havia uma redação, vamos fazer este produto especificamente para, para digital. Eu lembro que na altura eu tinha, que ainda vivo lá, uma amiga que vive em, em Espanha, já não me recordo em que, em que jornal é que ela trabalhava, mas ela trabalhava, num, num, era num jornal grande e trabalhava na, na redação do digital e ela diz, não tem nada a ver, nós fazemos coisas que eles não fazem e isso é que eu acho que é então uma, uma mais uh, valia, é ok, eu consumo digital e tenho coisas feitas específicas para mim consumidor então de alguma coisa digital e eu acho que em Portugal não se... Se calhar nem se faz, em muitos sítios nem, nem, nem se faz, não há a, a história específica para o, para o digital, vamos replicar qualquer coisa que já saiu no jornal ou, ou que vai sair amanhã, então vamos dar aqui um... um abrir o apetite para depois ler no, no, no papel. E eu acho que isso também não é... Um, por exemplo, o, o, o Expresso, porque, porque, porque conheço, não sei se conhece a Joana Beleza, é a editora de multimédia do, do Expresso. E quando a conheci, passei naturalmente a estar mais atenta a esse, esse lado. E eles fazem mesmo o trabalho, têm mesmo o Expresso multimédia e fazem histórias específicas. Um, e isso então é um produto que eu vou consumir porque eu só vou ver ali. Um, e tem histórias, não é? Naturalmente, para mim, histórias têm aquele encanto um, especial. Hum, porque tem imagem, porque tem tudo, foi feito especificamente para isso e é muito bem feito.